Então vamos lá, o volante a gente vem aqui em subobjeto, a gente vai criar um novo nesse botão aqui verde, e aqui no tipo de objeto, que tá a tátima, a gente vai colocar o wheel, que é o volante, aí a gente tem esse ponto, a gente pode ver ele é, num plano 3D ou nesse caso um plano 2D. E colocar ele mais ou menos. Fica o volante. Antes ele tá para cá. Assim, baixo. A gente vai colocando ele. Mais ou menos ele centralizado com o volante. E aí. A gente. Centralizar aqui. Beleza. Aqui tá bom, aqui tá bom já. Depois a gente pode mexer nisso. A gente volta aqui pro objeto principal, nesse M. Vem aqui em triângulo. A gente seleciona todas as partes aqui do volante. Pode selecionar bem rapidinho aqui. Tá separado... Já tá separado em grupo. Aí a gente vem aqui... E clica em Break Off. Ele vai mandar o, todos os triângulos do volante para esse subobjeto. aí então a gente já está aqui no subobjeto S, que é do Steering Wheel. Pode dar um Ctrl A e esconder para ver se sobrou algum triângulo que a gente não selecionou, né? no caso esse. a gente volta aqui para o objeto principal, pega esse triângulo. E, peraí, a gente pode, na verdade, tirar o break-off. Cadê o triângulo? É esse triângulo aqui, né? Beleza. Aí sim a gente faz o break-off aqui. Agora tá tudo no S. E, beleza, é isso. Então agora, se a gente der um Ctrl A, ao invés de selecionar o carro todo, vai selecionar só o volante que tá dentro desse subobjeto. E, como a gente selecionou a, o, o tipo dele como volante, esses é, triângulos já vão é, rodar, já vão. Quando você vira o volante, né? Ele tem o ângulo dele lá. Só que não é só isso. Se a gente simplesmente colocasse o volante do jeito que ele está agora, olha só como é que ele ia ficar. Eu só apertei ESC tá? para voltar ali pro editor de veículo. Ele fica torto, né? Então, acho que a gente pode vir aqui e deixar ele em zero, mas esse não é o ideal. O ideal é a gente ir lá na verdade, aqui, né? É que o. Vamos já me, me, me, me, mexer aqui posição. Deixar 10 e aqui pra direita Deixar o volante na posição certa Baixa ele Pra trás Só pra deixar ele alinhadinho De né? forma bem porca mesmo O certo é mudar a animação dele E mudar a posição dele por lá uh, Beleza, o volante tá aqui Mais ou menos na posição dele Vou deixar ele assim mesmo A gente já mexeu aqui na, no ângulo dele, e olha só como é que fica, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer a posição dele daquele jeito lá. Que a gente vai fazer agora. Então, aqui a gente pode deixar menos 45, deixa aqui no zero. A gente vem aqui, pontos, a gente dá um CTRL A. Seleciona um ponto no centro dele, volante, e aí a gente olha aqui pela lateral. E usando o rotate, a gente pode colocar ângulos aqui, deixar ele deitado. Eu acho que menos 70 5. A gente clica aqui né, no Rotate e vai colocando os ângulos. E aí, quando, se o ângulo não estiver certo, a gente dá um control Z para voltar. fica de novo. Menos 76. Pode ser. Menos 76 está bom. Vocês podem ver que ele fica deitado. Mas aqui, ele fica certo. E aí, vocês só mexem nesse pitch aqui. Vou botar 76. Uh, vamos ver se já está certo. Olha aí, ele já está girando certinho. Olha aí. A gente só precisa tirar ele do Wi-Fi, né? Conectar ele no cabo. Assim já dá. Aí, aí aqui pelo top, Point. A gente pode fazer isso para deixar ele bem centralizado. Fazer na verdade ainda outra coisa, que é vir aqui e deixar só o volante. E aí sim a gente consegue ter mais uma noção melhor de centralizar ele aqui. Acho que aqui já tá bom. Centralizado. Tá aqui. Tá tudo. Ele já tá agora. Agora ele tá na posição já, hein? Já tá na zona aqui. Vocês podem ver que ele gira certinho, bem no meio do volante. Olha só. Maravilhoso, hein? Agora, o que a gente pode fazer... Vou dar uma ajeitadinha nessas rodas aqui, que está bem feia, né? botá-las na posição mais ou menos aqui delas.